Amâncio Mazaropi Biografia Filho de Bernardo Mazaropi, imigrante italiano e Clara Ferreira, brasileira nascida em Taubaté, São Paulo, filha de imigrantes portugueses da Ilha da Madeira. Com apenas dois anos de idade, sua família muda-se para Taubaté no interior de São Paulo, onde estavam seus avós maternos. O pequeno Amâncio passava longas temporadas no município vizinho de Tremembé, na casa do avô materno, o português João José Ferreira, exímio tocador de viola e dançarino de cana verde. Seu avô também era animador das festas do bairro onde morava, as quais levava seus netos que, desde cedo, entram em contato com a vida cultural do caipira, que tanto inspirou Mazaropi. Em 1919, sua família volta à capital e Mazaropi ingressa no curso primário do Colégio Amadeu Amaral, no bairro do Belém. Bom aluno, era reconhecido por sua facilidade em decorar poesias e declamá-las, tornando-se o centro das atenções nas festas escolares. Em 1922, morre o avô paterno e a família. Muda-se novamente para Taubaté, onde abrem um pequeno bar. Mazaropi continua a interpretar tipos nas atividades escolares e começa a frequentar o mundo circense. Preocupados com o envolvimento do filho com o circo, os pais mandam Amácio aos cuidados do tio Domênico Mazaropi, em Curitiba, onde trabalhou na loja de tecidos da família. Já com 14 anos, em 1926, regressa à capital paulista ainda com o sonho de participar em espetáculos circenses. Finalmente entra para a caravana do Círculo a Paz. Nos intervalos do número do Fakir, Mazaropi conta anedotas e causos, ganhando uma pequena gratificação. Sem poder se manter sozinho, em 1929 Mazaropi volta a Taubaté com os pais, onde começa a trabalhar como tecelão, mas não consegue se manter longe dos palcos e atua numa escola do bairro. O teatro, o rádio e a televisão. Com a Revolução Constitucionalista de 1932, segue-se uma grande agitação cultural e Mazzaropi estreia em sua primeira peça de teatro, chamada Herança do Padre João. Já em 1935, consegue convencer seus pais a seguir turnê com sua companhia e a atuarem como atores. Até 1945, a troupe Mazzaropi percorre muitos municípios do interior de São Paulo, mas não há dinheiro para melhorar a estrutura da companhia. Com a morte da avó materna, Dona Maria Pita Ferreira, Masaropi recebe uma herança suficiente para comprar um telhado de zinco para seu pavilhão, podendo assim estrear na capital, com atuações elogiadas por jornais paulistanos. Depois, parte com a companhia em turnê pelo Vale do Paraíba. A grave situação de saúde de seu pai complica a situação financeira da companhia de teatro e, em 8 de novembro de 1944, morre Bernardo Mazaropi. Dias após a morte de seu pai, estreia no Teatro Oberdã ao lado de Nino Nelo, sendo ator e diretor da peça Filho de Sapateiro, Sapateiro deve ser, acolhida com entusiasmo pelo público. Em 1946, convidado por Dermival Costa Lima, da Rádio Tupi, estreia o programa dominical Rancho Alegre, encenado ao vivo no auditório da emissora no bairro Dulce Maré e dirigido por Cassiano Gabos Mendes. Em 1950... Este mesmo programa estreou na TV Tupi, mas agora contava com a coadivação dos atores João Restif e Geni Prado. Mazaropi tinha um hobby, gostava de cantar valsa, MPB e seresta com os seus amigos. Segundo alguns de seus amigos mais próximos, Mazaropi era homossexual e solitário. O cinema. Convidado por Abílio Pereira de Almeida e Franco Zampari, Mazaropi estreia seu primeiro filme, intitulado Sai da Frente, em 1952, rodado pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz, onde produziria mais dois filmes. Com as dificuldades financeiras da Vera Cruz, Mazaropi faz, até 1958, mais cinco filmes por diversas produtoras. Naquele mesmo ano, Vende de sua casa e cria pan-filmes, produções a Márcio Mazzaropi e passa não só a produzir, mas distribuir os filmes em todo o Brasil. A primeira obra da nova produtora é Chofer de Praça. Em 1959, é convidado por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, na época da TV Celso de São Paulo, a fazer um programa de variedades que fica no ar até 1962. Neste mesmo ano começa a produzir um de seus filmes mais famosos, Jeca Tatu, que estreia nos cinemas no ano seguinte. Em 1961, Mazaropi adquire uma fazenda onde inicia a construção de seu primeiro estúdio de gravação, que produziria seu primeiro filme em cores, Tristeza do Jeca, que foi também o primeiro filme veiculado na televisão, pela Excelsior, conquistando o prêmio de melhor ator coadjuvante, para Genésio Arruda, e melhor canção. Cinco anos mais tarde, lança o filme O Corintiano, recorde de bilheteria do cinema nacional. Em 1972, é recebido pelo então presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici, ao qual pede mais apoio ao cinema brasileiro. Em 1973, produz Portugal, Minha Saudade, com cenas gravadas no Brasil e em Portugal, 1. Um. No ano seguinte... Começa a construir em Taubaté um grande estúdio cinematográfico, uma oficina de cenografia e um hotel para os atores e técnicos. A partir de então produz e distribui mais cinco filmes até 1979. Morte Seu 33 terceiro filme, Maria Tomba Homem, nunca seria terminado. Depois de 26 dias internado, Mazaropi morre vítima de um câncer na medula óssea aos 69 anos de idade no hospital Albert Einstein de São Paulo. Foi sepultado na cidade de Pindamonhangaba, no mesmo cemitério onde seu pai já repousava. Nunca se casou e nem teve filhos, segundo informações de alguns de seus amigos mais próximos, Mazaropi era homossexual e solitário. Museu Mazaropi. Inaugurado em 1992, o Museu Mazaropi está localizado na mesma propriedade dos antigos estúdios, recolhendo a história da carreira de um dos mais consagrados nomes do cinema, do teatro e da televisão brasileiros. Filmografia Em três décadas, Mazaropi participou de 32 produções cinematográficas, as primeiras como ator, mas a partir de 1958, também como produtor. Faleceu antes de completar seu trigésimo terceiro filme, intitulado Maria Tomba-Homem. Acreditando na simplicidade do público que, para ele, ia ao cinema apenas para se divertir, pois preferia a anedota à reflexão, Amácio Mazaropi nunca deixou de ser celebrado por seu carisma e talento, embora fosse criticado pela imprensa, que considerava seus filmes superficiais. Encarnando o Jeca Tatu personagem criado por Monteiro Lobato, o caipira de fala arrastada, calças curtas, paletó apertado, camisa xadrez, botinas e muita malícia, que andava levando os cotovelos à altura dos ombros, conquistou a maior bilheteria do cinema nacional nos anos de 1960 e 1970. Rico e famoso, soube fazer do cinema uma indústria, comprou uma fazenda em Taubaté. Montou o próprio estúdio e escreveu os argumentos, produziu, co-dirigiu e atuou em seus filmes, feitos à média de um por ano. Ao todo, fez 32 longas metragens. Mazaropi nasceu e foi criado na Barra Funda, em São Paulo. Fugiu de casa aos 18 anos para acompanhar um espetáculo ambulante do Fakir Ferriz, no bairro do Bexiga. Viajando pelo país... Começou a fazer as cortinas cômicas nos intervalos, interpretando já o papel de caipira, inspirado em Genésio e Sebastião Arruda, atores do cinema mudo. Com o sucesso das apresentações, criou, em 1940, a sua companhia de teatro de emergência, que atuava num barracão de zinco desmontável. O Pavilhão Mazaropi Pouco depois, veio a trupe Mazaropi, com repertório fixo de grande aceitação. Em 1948, foi contratado pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde trabalhou no programa Rancho Alegre, dirigido por Cassiano Gabos Mendes. Com o programa, em 1950, estreou a televisão no Brasil, convidado pela Vera Cruz, fez seu primeiro filme, Em Sai da Frente, em 1951. A partir de 1958, resolveu administrar o próprio sucesso e montou a Produções Amácio Mazaropi, o Pan Filmes. O primeiro filme feito no Estúdio Fazenda foi Chofer de Praça, de 1958. Mas foi em Jeca Tatu, de 1959, que fez coincidir o caipirismo essencial a seu tipo cômico com o personagem estereótipo imaginado por Monteiro Lobato.